Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa sétima aula de português para o sexto ano. E o nosso assunto de hoje é o que são parônimos e os sons da letra X. Parônimos. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Observe os exemplos. Cavaleiro. Que é o homem que cavalga e cavalheiro, homem gentil. Discriminar, que é eliminar a criminalidade, e discriminar, que é diferenciar ou distinguir. Descrição, que é o ato de descrever, e discrição, qualidade de discreto. Observem que todas essas palavras, cavaleiro e cavalheiro, por exemplo, são muito parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita, mas têm significados diferentes. Vamos olhar mais exemplos. Cumprimento, extensão, dimensão. E cumprimento, ato de cumprimentar, saudar, saudação, auto de cumprir um dever. Emigrar, que é sair de um país para morar em outro e... Imigrar, que é entrar em um país para morar nele. Couro, que é a pele de animais. E couro, que é o coral, ou um conjunto de vozes. Tráfego, significa trânsito, transporte de mercadoria em vias públicas. Já tráfico é negócio, comércio de mercadoria geralmente ilícitas. o uso de prestígio com autoridades para se conseguir favores ilegais. Emergir é vir à tona e imergir é afundar ou mergulhar. Ouço, o que é duro, difícil de penetrar, problema. E ouço, primeira pessoa do presente do indicativo do verbo ouvir, escutar. Ou seja, eu ouço. Agora é a sua vez. Vamos colocar em prática aquilo que vocês acabaram de aprender. Primeiro. Complete as frases a seguir com os parônimos adequados. Letra A, o do boi serve para fazer bolsas. Letra B, eu, e obedeço o meu senhor. Letra C, o de veículos foi intenso na via expressa esta manhã. E letra D, o carregava sua espada presa à cintura enquanto cavalgava. E aí, responderam? Vamos olhar as respostas. Letra A. O couro do boi serve para fazer bolsas. Letra B. Eu ouço e obedeço, meu senhor. Letra C. O tráfego de veículos foi intenso na via expressa esta manhã. Letra D. O cavaleiro carregava sua espada presa à cintura enquanto cavalgava. Agora, Vamos falar sobre os sons da letra X. A letra X pode ter vários sons diferentes, ou seja, vários fonemas, dependendo da palavra em que ela se encontra. Vamos olhar os exemplos a seguir. X com som de CH, por exemplo, shampoo, abacaxi, enxurrada, peixe e etc. X com som de Z, exagero, exemplo, exibição, exército e etc. X com som de S, aproximar, máximo, excelente, exceção e etc. X com som de CS, reflexo, crucifixo, tóxico, táxi e etc. Agora, vamos testar os seus conhecimentos. É a sua vez de praticar. Primeiro, Escreva o som em que o X representa em cada palavra abaixo. Na letra A, o detetive examinou a prova do crime. Na letra B, o filho auxiliou a mãe na limpeza da casa. Letra C, hoje é o 60 aniversário do meu avô. E letra D, a barata ficou presa na caixa de sapato. Então... O que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos que parônimas são as palavras parecidas na escrita e na pronúncia. Depois, nós aprendemos que as palavras parônimas, apesar de parecidas, possuem significados diferentes. Depois, nós aprendemos que a letra X, no interior das palavras, apresenta sons diferentes. E, por último, aprendemos que a letra X pode apresentar som de CH, Z, S e CS. Essas são as nossas referências. A minha aula foi baseada no Caderno do Futuro para o sexto ano. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de gramática de hoje e até a próxima!